da Sala 401 e esse é o primeiro vídeo do ano. Hoje eu vou falar das grandes adaptações de 2020. Como a gente já está em fevereiro, algumas dessas adaptações já foram lançadas. E eu vou começar justamente por essas. A primeira foi uma que já lançou bem no início de janeiro, dia 4, e é Drácula. Acho que todos já conhecem a história do vampirão, certo? Dessa vez temos uma releitura da obra de Bram Stoker, de um Drácula moderno. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a série, a gente contou tudo pra vocês lá no blog. A outra série da Netflix, que foi lançada dia 23 de janeiro, e que é uma adaptação de um livro de romance barra suspense fantasia... Algo assim... <risos> é A Noiva Fantasma. Muitos dos livros que estão tendo adaptação esse ano, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas A Noiva Fantasma foi um dos que eu mais tive curiosidade depois de dar uma lida na sinopse. E a verdade é que eu só vou assistir essa série depois que eu consegui ler. E agora saindo um pouco da plataforma da Netflix, temos uma produção da HBO. A HBO, acho que todo mundo né, sabe que as produções são... Incríveis, estão assim, muito bem feitas. Dessa vez eles adaptaram The Outsider, baseado num livro com o mesmo nome do autor Stephen King. The Outsider conta a investigação do assassinato de uma criança. Mas nós sabemos que não é só isso que se trata a série, né? Por, afinal de contas, é uma história do Stephen King, tem que ter algum sobrenatural acontecendo. A série ainda está sendo exibida e particularmente vale muito a pena assistir. E agora, dando um pulinho nos cinemas, nós tivemos o lançamento do filme Adoráveis Mulheres, que é baseado em um dos clássicos da literatura. Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, conta a história das quatro irmãs-morte, que precisam sobreviver durante o período da Guerra Civil na Americana. A obra é quase uma autobiografia da autora, e com mensagens de empoderamento feminino, de família, amizade, foi lançada em 9 de janeiro, mas ainda está em algumas salas de cinema no Brasil. Então se você ainda não assistiu e tem curiosidade de assistir, ainda dá tempo. Agora vamos para os lançamentos que estão por vir. Temos agora, dia 31 de janeiro, a estreia de Maria e João. Acho que vocês entenderam a ideia. Bem, é baseado nos contos dos irmãos Green e pelos comentários de alguns sites importantes de cinema, Maria e João traz uma versão ainda mais sombria que os próprios contos dos irmãos. Juro que eu fiquei com medo, eu acho que eu não vou assistir esse. <risos> Em fevereiro, a Netflix vai trazer dois filmes. A continuação de para Todos os Garotos que eu já amei. Peça ainda. Você, da autora Jenny Han. Esse vai ser lançado em 12 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, também tem a estreia de Por Lugares Incríveis. Esse é mais um livro que eu não tive a oportunidade de ler e que eu quero ler muito. Na minha pesquisa, eu vi que tem uma, uma pegada muito mais é, pesada. Porque trata de assuntos que... Ainda são tabu na sociedade e que precisam ser muito debatidos. Dia 20 de fevereiro tem a estreia de Dolittle, que boa parte da minha geração já conhece, que é aquele né, médico veterinário, eu não me lembro nem muito bem o que ele faz. Mas ele... um tiozão! <risos> que consegue conversar com animais. E agora estão trazendo uma outra versão de Dolittle, baseada no segundo livro, do Dr. Hill Loftin, e que acompanha uma viagem do Dr. Dolittle, onde ele encontra diversos animais pelo caminho que ele... Obviamente, consegue conversar. O filme é estrelado pelo Robert Downey Jr. E, sinceramente, eu não sei muito o que esperar desse filme. Mas ele tá ali na lista pra assistir. Também, em fevereiro, vai chegar a adaptação no cinema do conto O Chamado da Floresta. O responsável pela história é Jackie London. E no elenco do filme tem ninguém mais, ninguém menos que Harrison Ford. Eu fiquei muito curiosa sobre a história. É, principalmente porque envolve um cachorro. Agora uma outra plataforma de streaming que vai chegar esse ano adaptando muitas coisas e com muitas outras produções independentes, mas que ainda não tem no Brasil, que é a Hulu. está produzindo uma série chamada Little Fires Everywhere, que é baseada nos livros Pequenos Incêndios por Todo Lado, da autora Celeste Ng. Produzido e protagonizado por Kerry Washington e Reese Witherspoon. A série vai ser lançada dia 18 de março. Em abril teremos a estreia de Emma, um filme baseado na, na obra de Jane Austen com o mesmo nome e que conta a história de uma garota que, que não quer muito casar, com aquela obrigação da época e tal, mas que adora casar os outros. <risos> Outro filme que vai ser adaptado para o cinema é A Mulher da Janela, de AJ Finn. Se você acompanha nosso canal há um tempinho, sabe que lá em 2017 eu fiz um vídeo sobre esse livro, que eu vou colocar bem aqui, aqui, eu não sei onde é exatamente, mas nos cards. <risos> Se você quiser assistir e saber um pouquinho mais da história, Pode dar um pulinho lá depois. Uhum. E pra falar a verdade, esse é um dos filmes que eu mais estou esperando. Desde o lançamento do livro. Porque quando chegou aqui no Brasil, já estava confirmado que teria uma adaptação realizada pela Fox. E durante esse tempo foi saindo algumas novidades, inclusive de elenco. A protagonista vai ser interpretada pela Emma Adams. Com certeza vai fazer um papel excelente. E tem a participação também de Anthony Mack, de Jerry Oldman, de outros nomes super... Super fantásticos. O filme chega dia 14 de maio nos cinemas e... por favor, Maio, chega logo! E agora as adaptações que estão confirmadas para 2020, mas que ainda não tem nenhuma data. Começando com Nine Perfect Strangers, uma série que será baseada na obra Nove Desconhecidos, de Liane Moriart. Uma outra adaptação que tá dando o que falar, porque obviamente é uma história que... É, acompanhou algumas gerações também. A série O Senhor dos Anéis. Infelizmente, esse ano tivemos uma notícia muito triste: o filho do Tolkien, é, que né, cuidava da, das obras do pai, é, acabou falecendo. Mas a série produzida pela Amazon Prime já está no seu andamento e que com certeza vai lançar em algum período de 2020. E mais uma série baseada nos livros de Stephen King, dessa vez The Stan, que no Brasil tem o título de A Dança da Morte, conta uma história pós-apocalíptica, onde a população que sobrou se divide em dois lados e vive nessa guerra. Ficar entre nós é muito sem necessidade, não é mesmo? E assim como as é de Stephen King, várias obras de Agatha Christie estão sendo produzidas loucamente por aí. Não só como série de TV, como também cinema. E esse ano vai ter a adaptação de dois livros dela, um sendo uma minissérie, The Pale Horse, ou Cavalo Amarelo, aqui no Brasil, que vai ter sua estreia provavelmente em dezembro, e a outra, Morte no Nilo. A obra será adaptada para o cinema, em algum período desse ano também será lançada a continuação de After, uma história que foi baseada numa fanfic da boy band inglesa One Direction, e que chegou aos cinemas ano passado o primeiro filme e agora temos o segundo, que é After, depois da verdade. E outro filme em continuação que será adaptado é Barraca do Beijo 2, que está sendo produzido pela própria Netflix. E por último, mas não menos importante, a série... a coleção The Bridgertons, escrito pela autora Julia Quinn. São nove livros e conta a história dos oito filhos da família Bridgerton, que a Netflix confirmou ano passado e que a gente tem acompanhado várias notícias. Inclusive fotos do, da gravação. Mas que a gente ainda não tem uma data. Netflix, qual foi? Por favor! E essas são algumas adaptações confirmadas para esse ano. Eu digo algumas porque tem outras que ainda não tem, sim, uma confirmação mais concreta, mas que tem se falado bastante. Se tem alguma já certa de que vai sair esse ano, eu não comentei aqui. É, deixa aqui embaixo nos comentários, porque já tem muito, mas a gente quer mais, a gente sempre quer mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de apertar o sininho, de compartilhar com seus amigos, família, todo mundo que se interessa por isso. Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo por quê, irmão? Se inscreve aí! Poxa, se inscreve aí! É isso, obrigado e até o próximo vídeo.